vocês verem como é que emenda aqui que é muito fácil tá vou precisar de um marcador uma agulha de 1,75. e tá e essa linha aqui ela é parecida com a linha anne tá bom bom então aqui o começo eu vou fazer um nozinho ok uma duas três quatro quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira um ponto alto. Aqui novamente no mesmo lugar, dois pontos altos. Então aqui eu já tenho três pontos, tá? Então aqui quatro e cinco pontos altos. OK? Então a segunda carreira. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar aqui no mesmo lugar. Um ponto alto. Então aqui eu já tenho dois aqui no seguinte, três aqui no mesmo, quatro aqui no seguinte, cinco aqui no mesmo, seis aqui no mesmo. 7 aqui no seguinte 8 aqui no mesmo lugar 9 aqui no último aqui no último ponto 10 novamente nesse mesmo lugar 11 ok então agora eu vou fazer a terceira carreira: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, correntinhas. Vou virar, vou dar uma, duas, três, quatro lançadas vou vir aqui no seguinte, um ponto alto, quadruplo, uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na primeira correntinha e fecha um picô. novamente uma duas três quatro correntinhas no seguinte eu vou repetir um ponto alto quádruplo uma duas três quatro cinco correntinhas vem aqui na primeira correntinha e fecho um pico ok uma duas três quatro laçadas vou vir aqui no seguinte e faço um ponto alto quádruplo, uma duas três aqui quatro cinco correntinhas venho aqui na primeira correntinha e fecho um picô tá então, é assim que eu vou fazer essa terceira carreira, então, olha só, coloquei o um marcador tá. Então, aqui eu vou contar para vocês ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto eu coloco o um marcador, 1 um, dois, três, quatro, cinco. Tá então é bem o meio, ok? Então, aqui é a quarta carreira, uma, duas, três. Quatro correntinhas para dar altura e uma de espaço, tá? Vou virar duas laçadas. Vou vir aqui no seguinte: um ponto alto duplo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui na primeira correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha de espaço, novamente duas laçadas. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto duplo, cinco correntinhas, 3 quatro, 5 e aqui na primeira correntinha fecho um picô, uma correntinha de espaço. Então aqui eu vou contar, ó. tem um, dois e três, tá? Então, aqui no seguinte eu vou dar uma, duas, três laçadas, aqui no ponto seguinte, vou fazer um ponto alto triplo: uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas: aqui na primeira, fecha novamente o picô, uma correntinha de espaço, então, aqui no seguinte, uma, duas, três quatro lançadas aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto quadro uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na primeira um pico uma correntinha agora aqui no meio tá onde tem o um marcador eu vou dar uma duas três quatro cinco laçadas que eu vou fazer um ponto alto quinto tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho um picô e volto fazendo a mesma coisa uma correntinha agora eu vou diminuir então aqui eu vou fazer quatro uma de três e três de dois duas laçadas ok então, aqui ó, uma, duas, três, tá? De duas laçadas, uma de três laçadas, uma de quatro laçadas, e essa daqui de cinco laçadas, tá? Então, aqui eu volto fazendo quatro, três, uma, duas, três de duas laçadas, ok? Então, agora eu vou fazer a carreira número cinco, tá? Então, aqui, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas para dar altura, e mais duas de espaço, vou virar, uma, duas, três laçadas aqui no ponto seguinte, vou tirar aqui de dois em dois: tá, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou fazer um picô com um ponto baixíssimo duas correntinhas de espaço, uma, duas, três laçadas aqui no ponto seguinte, faço novamente aqui o meu pontinho tirando de dois em dois e faço um picô, cinco correntinhas fechado com um ponto baixíssimo na primeira correntinha, duas correntinhas de espaço. Então aqui eu já tenho uma, duas, três. Agora eu vou dar uma, duas, três, quatro laçadas aqui no ponto seguinte. Eu vou repetir mais um ponto aqui e um pico, tá? Cinco correntinhas e fecha que um picozinho com ponto baixíssimo, duas correntinhas de espaço. Então aqui no seguinte, uma, duas, três, quatro, cinco laçadas e aqui eu vou fazer mais um pontinho aqui sempre tirando de dois em dois assim tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui eu fecho um pico novamente duas correntinhas agora aqui o centro uma duas três quatro cinco seis lançadas Aqui eu faço meu pontinho tirando de dois em dois, ok? E faço o picô. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou repetir do outro lado a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou voltar a fazer tudo novamente. Então aqui cinco. Uma de 4 e 3 de 3